Round e aí pessoal, aqui é a Paloma. Estou jogando nas ranqueadas rumo pra subir de liga. Temos que nos esforçar aqui, que não é fácil, tá? Eu tô enfrentando o Sagat, ele dá esse Tiger Magia e tudo. Pronto. Já tem meu pra poder puxar ele dá o golpe dele eu dou o meu bem pilão e vai de novo <risos> na série testando personagens eu já joguei com o Sagat enfrentando o Zangief foi e não é fácil. Olha. Puxa. Quem gosta de enfrentar o, o sagat? Comenta. O chão. Backdash e também é pulo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. <risos> you <win. Round> one. <risos> e aqui eu tenho que Quando você erra, você aprende. <risos> e assim chegando aos poucos que a gente chegar. A paciência eita, calma com isso. <risos> Olha, eu ia dar meu clão, foi mais rápido, me agarrou. Gente, às vezes a gente dá o um golpe e não pega, né? Fazer o quê? <risos> Ai, morre com esse chutinho, gente. Eita, chorinho. só <risos> aqui, preparando aqui. Calma, amigo! Quando você erra, você se fodeu. <risos> Fica aqui. Ah, cara, só que eu fiz isso. Bem, cara, não terminei. Não, só mais um pouquinho. Ah, não acredito. Ah. Final round. Eita. Fica quieto. Fiquei pra cima pra não dar a oportunidade pra ele ficar soltando a magia. Rápido! Olha, defendeu. Olha, tá cheirando a sua unidade de novo isso. Só um pouquinho. Tchau. <risos> e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar com seus amigos, tá bom? Então, até mais. Tchau.